Então vamos falar um pouquinho sobre nossas dores hoje, esse é um assunto inclusive do qual está sendo mais discutido nesse momento que nós estamos atravessando Mas é uma, um assunto por toda a nossa vida, né? Para toda a nossa vida É muito fácil a gente falar das dores, é mais comum a gente falar do que nos maltrata, do que nos dói, do que nos destrói do que a gente falar das coisas boas, isso é uma coisa que está enraizado na gente, focar nas coisas ruins e não nas coisas boas, e as nossas dores nos perseguem diariamente, né? Para quem está chegando aqui, seja muito bem-vindo, vai dando um oi para mim, boa noite, sejam bem-vindos, o tema da live é suas dores emocionais podem te curar. E para quem não me conhece, eu sou a Tamara Veloso, sou Master Coach, analista comportamental e terapeuta. Trabalho com florescimento feminino e sou treinadora comportamental. Essa live, como eu acabei de repetir, para quem chegou aqui agora, faz parte da nossa jornada em preparação para o nosso workshop gratuito no dia 15. Quem quiser participar, é só ir lá no link da bio e se inscrever, Entrar para o nosso canal do Telegram para garantir a sua vaga, tá bom? Vamos então falar sobre as nossas dores? As nossas dores emocionais são aquelas que nos causam tristeza, que nos mantêm paralisados, sem conseguir dar o primeiro passo ou sem conseguir sair por muitas vezes até de uma cama, que nos causa muitas vezes a depressão um assunto muito discutido nesse período que as pessoas estão passando por tantos problemas devido a essa pandemia, uma situação totalmente única e acredito que tem muito poucas pessoas vivas que passou talvez por uma situação semelhante, algo que nós não esperávamos, que tirou todo mundo do eixo, de, de sua zona de conforto, né? Seja ela boa ou ruim, mas estávamos todos numa zona de conforto. Esse momento veio para que a gente faça uma reflexão interna de quem realmente nós somos, o que realmente nós estamos fazendo da nossa vida, do nosso eu interior. É um momento da gente parar, olhar para si mesma, para dentro de si, para refletir o que realmente eu venha fazendo na minha vida, antes dessa pandemia, e claro que coletivamente também, a partir do momento que eu faço as coisas para mim, eu estou fazendo para o outro também, e para todo toda a comunidade, então é importante que a gente aproveite esse momento para refletir, com certeza nós não seremos mais os mesmos ao sair desse período, dessa fase, o novo será... Realmente uma situação extremamente nova para todos, estamos nos adaptando e ainda vamos nos adaptar muito mais. E essa situação nos causa também muitas dores, né? A dor da perca, a dor da, do medo, são tantos sentimentos que, que envolvem nesse momento, que são realmente essas dores, elas são enraizadas na gente pelas experiências vividas durante a nossa vida, ao longo de toda a nossa vida desde a nossa infância até o período de hoje. Então, esse momento exatamente serve para essa reflexão. Se as nossas dores são causadas por experiências vividas, então, obviamente que esse momento irá deixar também muita dor, mas também irá nos deixar muita compreensão, muito aprendizado para que a gente evolua e cresça, tanto como ser humano quanto como pessoa. Né? Então, exatamente esses... Essas experiências vividas que nos deixam as dores são geradas através da perda, de traumas, de conflitos, medo. E esses sentimentos, eles por muitas vezes até nos causam raiva. A gente chega a, a ter raiva dessas situações que nos colocam, é, é, todos esses traumas. E quando a gente fala da raiva... É um sentimento muito perigoso, porque quando a gente está com raiva, a gente por muitas vezes fica cego, né? não, não, não consegue raciocinar. Na hora da raiva a gente age por impulso, age por instinto, não consegue filtrar, colocar a razão no lugar da emoção, a gente age totalmente pela emoção. Então é preciso ficar bem atento quando a gente age com raiva, através dessas... Dores que essas emoções nos causam E como que essas dores são enraizadas na gente? Como que a gente desenvolve essas dores ao longo da vida? Como eu falei, é desde a nossa infância A partir da nossa infância, os nossos cuidadores Sejam os pais, avós, tios, pais adotivos, biológicos, não importam eles são as, as nossas referências, e eles são responsáveis por nos educar, por nos mostrar o caminho, por toda aquela parte inicial da nossa vida. E quando criança, nós não temos o discernimento do que é certo, do que é errado. Então, tudo o que os nossos pais dizem e para nós a respeito de nós mesmos, ou que a gente deva fazer, uma repressão, uma rejeição... É, abuso na infância Existem milhares de coisas que nossos cuidadores Deixam a gente de exemplo Tanto os bons, quanto os ruins E a nossa mente, ela não sabe identificar isso né A, a nossa personalidade, ela é formada até os sete anos de idade Então é essa fase da, da infância Que muitas coisas ficam gravadas na nossa mente No nosso coração então, Aquela família que tem muito tumulto é, briga de pais, pais alcoólatras, então tudo isso já vem ali da infância, já vem gerando é, esses sentimentos, os medos, os traumas, a rejeição, muitos filhos são rejeitados, então além do comportamento, tem as palavras, as coisas que são ditas pra gente, né, na, na primeira infância e a gente não tem o discernimento ainda sobre tudo aquilo, então a gente vai levando aquilo para dentro, da nossa mente, isso vai ficando gravado A nossa mente, ela funciona como, como um computador As coisas ficam gravadas dentro dela Mesmo que a gente não saiba, mas fica Fica, fica dentro do nossa, da nossa mente durante toda a nossa vida Alguns comportamentos são gerados porque a gente nem sabe O que aconteceu lá na nossa infância Depois vem a fase da adolescência aí envolve um pouco mais as questões das relações que já começa a ter na adolescência. Claro que o, o ambiente familiar continua por toda a vida que você perdura no ambiente familiar. Mas aí na adolescência, começa aqueles conflitos de desenvolvimento, a, relação, a parte hormonal do adolescente, e já começa a gerar aquelas, é, digamos que competições, são coisas que o amiguinho fala, que a amiga fala... Comparações de, de aparência estética, enfim, toda a parte que influencia no seu relacionamento de amizade já ali na adolescência. E também, óbvio, né que tem a influência dos professores, que são também nossos primeiros formadores ali de opinião, é, de, ajudando a reforçar a personalidade que a gente já tem a partir dos sete anos. Isso é extremamente importante. Eu me recordo muito bem de algumas fases da minha... É, na época, da, da minha época, de algumas pessoas que talvez estejam aqui, nós chamávamos ainda de pré-adolescência. A fase dos 9, 10, 11, 12 anos, eu tinha um professor de português que... Ele dava croque na cabeça da gente ainda naquela época. E, para mim... Eu era extremamente uma aluna retraída, extremamente tímida, fazia tudo certinho, tirava notas altas, decorava tudo, porque ainda era na época de decorar para tirar notas altas. Então, quando ele saía da sala de aula, começava aquele tumulto, todo mundo gritar, jogar papel, e ele entrava de surpresa, propositalmente, e ele ia de carteira em carteira para dar um croque na cabeça de todos os alunos, como se não bastasse a gente tinha o, ca o caderno do castigo. Quando alguém mascava chiclete na aula dele, não sei se ele ainda é vivo, e talvez tenha alguém aqui da minha, da minha geração e que estudou comigo, e que talvez tenha estudado com ele, vai se lembrar muito bem quem era, que eu nem vou falar o nome dele aqui, que eu não sei nem se ele é vivo. E se alguém estivesse mascando chiclete, ele fazia escrever 100 vezes num caderno, não devo mascar chiclete na aula do professor. Eu tinha que escrever o nome dele. No dia seguinte, isso era tarefa de correção. Ele corrigia, contava para ver se a gente tinha escrito tudo aquilo. Mas ele se preocupava em dar o conteúdo, ele se preocupava mais, mais em castigar. E tantas outras coisas que ele fazia. Então, por aí a gente imagina como que não foi. É, hoje, nos dias de hoje, acredito que. Eu espero, né? Eu já fui. É, auxiliar de sala, quando eu fiz pedagogia, e naquela época já tinha, isso não faz tanto tempo, há 10 anos atrás, tinha algumas repressões que eu não, não, não sou de acordo, por isso que eu nem segui a área da pedagogia, mas há 20, 30, 40 anos atrás, e muito mais na época dos nossos pais e avós, era muito pior do que é hoje. Mas isso gera um traumas na gente, durante toda a vida. A gente carrega, tanto que eu tô aqui, com 42 anos eu me recordo perfeitamente E isso eu sei que é, é, é uma são atitudes que teve naquele período da minha vida Que me é, bloqueou com que eu tivesse medos de fazer algumas coisas na minha vida Porque tem totalmente ligação, medo da repressão, do castigo Eu carreguei isso como um bloqueio E eu só fui entender a partir do momento que eu fui me conhecendo Desenvolvendo autoconhecimento e aí você vai buscando as raízes, né? O quanto isso foi naquela época extremamente grave que aconteceu comigo. E por aí vai. Quem aqui acho que nunca sofreu algum tipo de situação dessa na sala de aula? Ou com a família? Com os pais? Né? Esse tipo de, de repressão. Eu não sou contra educar. Educar é uma coisa. Agora, esse tipo de repressão, de autoridade que você é, pune, com, cer com certeza você não vai estar formando um ser humano, bom, nisso não tenha dúvida, né? Mas enfim, em algumas questões eu vou falar isso um pouquinho mais lá, lá na frente, vou só concluir as fases, então, aqui para vocês. E na fase adulta, apesar da gente, talvez as que a gente recorde, talvez as que a gente se lembre mais, como eu falei, lá na infância muitas coisas a gente não se recorda. A gente começa a ter recordação mais adulto a não ser que as coisas sejam muito, muito graves lá na infância. Aí vem o casamento, vem os relacionamentos e tudo isso vão gerando mais conflitos, rejeição, traição, mentira, a separação, o divórcio. Tudo isso vão causando traumas né a gente chama de é, emoções interrompidas né você tá vivendo uma situação e um principalmente um exemplo claro para vocês é quando a gente perde alguém um ente querido que falece né é, momentaneamente de repente então o fluxo da vida tá indo e quando a gente perde a pessoa isso vira um trauma dependendo de quem é essa pessoa dependendo de como você lida com a pessoa, de como você vai lidar com isso. Então, o luto também nos causa trauma, nos paralisa. Tudo isso vão gerando dores ao longo da nossa vida, que nos prende, que nos amarra, que nos deixa estagnada. Por muitas vezes sem saber o caminho para onde ir e perguntando o porquê que essas coisas acontecem. Por que aconteceu comigo? Por que, que o fulano fez isso comigo? Por que, que meu pai fez isso comigo? Por que minha mãe? Por que minha tia, minha avó, um uh, irmão mais velho, quem me educou? Por que meu professor me castigou assim, sendo que eu nunca fiz nada, eu nunca joguei papelzinho na sala de aula? O porquê que o meu marido me traiu, isso é um caso meu, real, o porquê que ele foi embora de casa várias vezes? O porquê de tantas as coisas e todos esses traumas. A gente vive se questionando o porquê. Né? A gente quer entender o que, que a gente fez para a pessoa fazer aquilo para a gente. E dessa forma, a gente foca cada vez mais na dor. Quanto mais a gente pensar o porquê que a pessoa fez, a gente foca na dor, no que aquilo nos causou. E a gente não consegue sair. Isso começa a virar... Uma bola de neve na nossa vida E a gente se prende cada vez mais a essas situações E eu gosto muito de explicar para as pessoas Que nós devemos focar no, no porquê Mas no para quê isso aconteceu Tudo na nossa vida acontece para a nossa evolução Sejam coisas boas ou ruins Ah, mas coisas ruins nos machuca, dói, faz sofrer mas é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução como ser humano. É como se a gente tivesse uma história escrita, né? Para quem acredita num Deus maior. A gente vem nessa vida aqui por um propósito, para um propósito. Para deixar uma história, para cumprir uma missão. Isso é o que eu acredito. Nem todo mundo aqui precisa acreditar no que eu acredito. Então, a nossa história, ela tá lá para ser vivida. E não que eu vim aqui para sofrer e você veio para sofrer, todo mundo veio para sofrer. Mas a gente vem aqui para aprender. Aprender com o outro. Isso faz parte da nossa história, da nossa evolução. E as pessoas que passam pela nossa vida, os nossos cuidadores, os nossos professores, os nossos relacionamentos afetivos, maridos, namorados, todos eles vêm porque já estavam destinados a vir na nossa vida. Já estavam escritos na nossa história. Eles tinham que aparecer na nossa vida em algum momento para a gente aprender algo. Mesmo que sejam coisas ruins. Mas a gente tinha que passar por aquilo. A gente tem que passar por isso. E o que acontece que a gente mais vê e faz é que quando a gente acusa a pessoa de ter feito aquilo que causou na gente, o que a pessoa fez, o porquê que ela fez, a gente não para pra pensar que é o que ela tinha para dar. É o que ela tinha para oferecer. Ela não tinha algo melhor para te oferecer. Independente. Muitas vezes inconsciente, a pessoa não sabe. Se é um pai ou uma mãe que rejeitou, que educou é, rispidamente, que foi grosseiramente na educação, que puniu. Foi o que eles receberam. Eles não têm culpa. Nossos avós tiveram uma educação que passaram para os nossos pais e os nossos pais para a gente e a gente passa para os nossos filhos. Isso tudo fica enraizado na gente. É um sistema que vai passando de geração em geração. Questão de cultura. E a gente vai levando isso sempre à frente. Então, as pessoas, elas não têm, por muitas vezes, nem maturidade quando elas fizeram aquilo com você ou estão fazendo com você. Não têm o conhecimento, ela não tem algo de melhor para oferecer e nem a maturidade. Nem ela e nem a gente. Por muitas vezes, nem a gente tem. Quando houve as coisas na nossa infância, a gente não tinha maturidade para compreender. Na nossa adolescência, a mesma coisa. E hoje não é diferente. Então, tudo o que acontece, a gente não tem maturidade. Naquele momento, para lidar com os traumas, com as dores, a gente vai ter maturidade depois que passar. É aí que a gente tem que olhar para a dor. Amadurecer com essa dor. E fazer dela algo novo na sua vida. Algo diferente. Porque isso só vai fazer o bem para você. Você passando por esse problema, por essa dor. Superando ela, você vai crescer. Então, não acuse quem te causou a dor. Se foi quem te deixou, se foi quem te rejeitou, se foi falta de afeto, seja lá o que for, a pessoa, a melhor forma de você olhar é dessa forma. A pessoa te deu aquilo que ela tinha de melhor. E é o que ela tinha para te oferecer. Porque a gente fica esperando do outro o que a gente faz por ele. Ou espera que não faça com a gente o mínimo, né? Que a gente não quer, o que a gente não quer pra gente. A gente não quer que faça para o outro. Mas ter essa maturidade é extremamente importante para que você saia da dor. Você pega a dor, olha para ela, o que você aprendeu com ela, e transforma ela em algo bom. Claro que a gente, falando aqui, fala nossa, mas eu tenho que perdoar as coisas ruins que fizeram para mim? Necessariamente você não perdoa a pessoa, você perdoa você. Que você tá se cobrando pela dor você tá se autopunindo pela dor porque o outro que te causou por muitas vezes já nem tá sabendo mais o que ele te causou a vida seguiu ou a pessoa talvez já nem esteja mais aqui já esteja em outra dimensão, sei lá, eu então a pessoa ela não tem esse, essa, essa dimensão, você tá ferida você tá com as dores tá com as feridas abertas ali sangrando e eu fiz um um post sobre isso no meu Instagram recentemente, sobre você lamber as feridas. Isso é lamber as feridas. A gente fica lambendo as feridas, né? Em vez de cicatrizar, de curar. Fica só lá lambendo diariamente as feridas. E isso não vai te tirar da dor. Então, por que, que a dor cura você? Porque depende de como você olha para ela. Você vai determinar. Como você vai olhar para a sua dor? Claro que nós temos todo um período, esse período de amadurecimento, mas não podemos levar essa dor a vida toda. Porque traumas, perdas, também geram luto. A gente fica de luto também. Então, precisam de um tempo para amadurecer, para passar, para atravessar esse luto. Desses traumas. O que a gente não pode é ficar carregando isso a vida toda. E não deixar a vida seguir. Acabar com a autoestima, acabar com a nossa verdadeira essência por conta das dores. A gente tem coisas muito mais maravilhosas para viver do que ficar só vivendo as dores, cair numa depressão e a vida segue. Como é que eu faço isso? Como que eu olho para as minhas dores? Aceite e honre a sua história. Aceitar e honrar a nossa história. Não é permitir que o outro continue fazendo com você. É entender, compreender e respeitar que aquelas pessoas te deram o melhor delas e é o que elas tinham para te oferecer. E você, evoluindo com isso, com certeza você vai ser muito melhor do que a pessoa que fez aquilo para você. Então, honrar a sua história vai fazer com que as suas cicatrizes parem de ser lambidas por você mesma. Suas feridas vão definitivamente cicatrizar, elas vão ficar aí. Não vai sair, cicatriz não sai. Mas parar de lamber as feridas é aceitar e honrar a sua história. Porque você faz parte dela. As pessoas que passaram pela sua vida, que te causaram dores, elas fazem parte da sua história. A gente pode encerrar o livro, dar fim nessa história e começar uma história nova. Mas o que ficou lá, vai ficar na sua história passado. Então honre a sua história, com certeza você vai se sentir mais leve, perdoe, não precisa ficar lambendo a pessoa, as pessoas que te causaram as dores, mas perdoe, perdoando as pessoas, o que o fato, o que realmente aconteceu, perdoando o fato, você também vai estar se perdoando, deixando de se cobrar, deixando de se culpar, de se questionar. E fica mais leve, tudo fica mais leve, com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu gostaria que vocês refletissem sobre o perdão. Primeira coisa, quais são as dores de vocês? O que hoje mais te incomoda? Porque as dores, elas incomodam. Eu não estou falando de dor física, estou falando de dor emocional. Diariamente, ela te incomoda. Então, quais são suas dores de hoje? Reflete, anotem no caderninho. Tenho falado nas lives anteriores, pegue um caderno, anote as reflexões das lives, os assuntos. Porque aqui está envolvida, conforme eu estou falando, está prestando atenção, mas amanhã já esqueceu. Quais são suas dores? Reflita sobre elas, o que você pode fazer delas hoje na sua vida, transformá-las de que forma? Como você vê hoje, como adulta, madura, seja o que aconteceu lá na sua infância, se você se recorda, se você sabe o que aconteceu na sua adolescência, ou hoje, o que você sentiu hoje? O que você sentiu hoje na sua vida? Perdoe, a Silmara está falando aqui, amei, Obrigada, obrigada querida por estar aqui Estou no seu grupo Do WhatsApp e foi E hoje foi o único dia que consegui acompanhar Ô oh, querida, obrigada Você tá no WhatsApp ou tá no Telegram? Se não tiver Se for do WhatsApp já encerrou a jornada Os dois grupos já encerraram Aí agora a gente tá com O do workshop do Telegram Tá na bio, na minha bio Eu vou falar agora no finalzinho Tô quase terminando já Então voltando, reflitam e perdoem, vocês vão, como, vocês vão sentir, gente, como que isso vai ficar mais leve, você ressignificar essa dor, sentir ela diferente, de uma forma diferente, ao invés de você ficar pensando nela como uma dor, e sim como, nossa, eu sou adulta agora, eu sou madura, não é porque, nossa, pra quê nossa, para que isso me aconteceu? Com certeza você vai enxergar, enxergar algo positivo, a pessoa que você se transformou, depois dessa dor. A gente se transforma depois das dores. Tá bom? E agora aqui pra afirmar, confirmar aqui com a Silmara o que eu ia falar. E essas lives, Silmara, fazem parte, para todos que estão aqui me assistindo, do nosso workshop, nossa jornada até o workshop no dia 15. Esse workshop chama Mulher, Você é Incrível. Onde eu vou tratar os pilares da autoestima. Quais são as causas da baixa autoestima? O quanto ela afeta a nossa vida profissional, emocional e familiar? Enfim, tá cheia de coisas riquíssimas nesse workshop. E essas lives já são conteúdos para a gente ir aquecendo para o dia do workshop. Convide as amigas que estão precisando, que estão precisando perdoar, que estão precisando se amar, que estão precisando transformar essas dores em coisas boas na vida, estão precisando se enxergar, se... Encontrar no mercado profissional novamente, em relacionamento, ou seja, isso tudo que eu falo pra vocês, que eu divido com vocês, é tudo que eu vivi, são experiências que eu vivi e que eu continuo vivendo. Eu sou ser humano igual vocês, são coisas que na pele a gente passa, então eu quero dividir as minhas experiências com vocês, os meus conhecimentos. Os exercícios que eu aprendi, pratiquei, coloquei em prática com as minhas mulheres, com as minhas mentorandas, com as minhas mentoradas, para que vocês saiam desse casulo, tá bom? O workshop é no dia 15, para quem ainda não tá lá, entra na bio, participa do grupo do Telegram, para poder receber as informações para o dia do evento, tá bom? Quem gostou, manda coraçãozinho aqui para mim, a live vai ficar 24 horas aqui no, no meus stories. Depois ela vai para o GTV, fica salva. Quem quiser rever com calma, fazer o exercício de reflexão com calma. Quem ainda não me segue, me segue no Instagram. Convida, envia direct. Quer que eu fale sobre algum assunto específico, pode mandar no direct. Me chama. Coraçãozinho para você, Rô. Saudades, querida. A Rô tá aqui toda live, ó. firme e forte. Obrigada, Rô, por estar aqui, viu? Encontro vocês domingo à noite, na nossa próxima live, que é dia dos pais. Curtam os pais para quem tem os pais. O meu já não está mais aqui, está aqui no meu coração, mas com certeza ele está todos os dias. Então, que vocês tenham um dia dos pais lindo e abençoado para quem é pai, Estejam com seus filhos, para quem é filhos aqui e poder estar com seus pais, estejam com seus pais. Seja lá o que for que aconteceu, se você não fala com seu pai. Dia de pai e mãe é todo dia, mas domingo é um dia especial. Está aqui a oportunidade para você perdoar o seu pai, ou quem é uma figura paterna para você, de repente você não fala com essa pessoa, perdoa. Então, aqui é a oportunidade para você ir lá e falar com ele, tá bom? Uma boa noite a todos, mais uma vez muita gratidão por estarem aqui comigo. Encontro vocês na próxima live. Um beijo a todos.